Olá, está começando mais um Fundo do Baú, eu sou a Luciana Liviero, muito bem-vindo e muito bem-vinda aqui ao canal. O Fundo do Baú, se você ainda não sabe, é um quadro de entrevistas em que personalidades mostram objetos que guardam de recordação e assim... Contam mais pra gente da sua vida, da sua história, da sua carreira. Hoje, a minha entrevistada é uma brasileira que é um ícone internacional de beleza. Ela é carioca, nascida em 7 de julho de 1945. É modelo, é atriz, é apresentadora de televisão, é empresária. Aliás, pouca gente sabe que ela é formada em jornalismo e direito casada há 55 anos, teve quatro filhos e hoje curte as quatro netas. Você já adivinhou de quem eu tô falando? Deixa sua curtida, não esquece de compartilhar esse vídeo, porque eu tenho certeza que você vai gostar desse nosso bate-papo de hoje. Inscreva-se no canal também, claro, você sabe que é muito bem-vindo e bem-vinda por aqui. Bom. O nome da minha entrevistada de hoje é, anota aí porque é cumprido, Eloísa Eneida Menezes Paz Pinto Pinheiro. Para encurtar, Elo Pinheiro, a mundialmente conhecida Garota de Ipanema. Elo Pinheiro, que alegria de ter aqui hoje com a gente no fundo do baú. Que delícia poder falar com você, Luciana, que abertura linda que você fez. Me emocionou, muito obrigada tantos que eu assim, mereço, não. A uma sua, sua história, história é incrível, né, Elô? É, você, de fato, é uma brasileira que é conhecida no mundo inteiro. Eu acho que não tem um lugar nesse planeta que nunca tenha ouvido a garota de Ipanema, a música ou... Tenham tido essa curiosidade, quem é a garota de Ipanema? Que vida rica, não, Elô? Quanto me sinto feliz por haver inspirado Tom e Vinícius em um de seus grandes sucessos. É verdade, tem uma história bem longa, mas você sabe que todos os meus amigos, quando viajam, eles falam, ah, eu estava no Japão, eu estava na Espanha, eu estava em Paris, onde que fosse. Eu escutei a sua música, então eu falava, nossa, mas jurei é, porque todo lugar que eu vou e toca a música Garota de Valema, eu lembro de você então essa essa coisa é muito gostosa de saber que você é lembrado em todos os lugares do mundo né pelos amigos claro e eu fico muito feliz de poder ter ajudado né a nossa música popular brasileira a se é, espalhar pelo mundo inteiro é quem muito diria, bom quem né, diria quem diria que uma uma música é, composta por um dos maiores compositores brasileiros e musicada por um dos maiores músicos brasileiros, é, teria essa repercussão é, estrondosa e te tornaria uma pessoa conhecida no mundo inteiro. Você era uma menina na época, né? Aliás, eu estava vendo umas imagens você nem loira era, né? Você era o quê? Carcão ah. é claro tal, né? Era morena mesmo, assim, até Morena, por causa da praia, né? Eu vivia, era garota de praia mesmo, era rata de praia. Então eu era bem morena de pele, o cabelo era castanho, mas com o sol, o mar, sempre ficava aquele, aqueles brilhinhos assim, meio dourados, né? Que puxava para o castanho, claro. Mas e eu. Faróis, cantar, né? e os faróis, né? Os faróis que eram. Faz toda a diferença, né? É, os olhos claros que as minhas filhas herdaram, e eu acho que essa coisa também da herança hereditária é uma coisa muito boa, porque eu herdei do meu pai a genética né? dele, da minha mãe. E todo mundo fala Ai, mas o que, que você faz? O que, que você come? Eu acho que é muito da genética. Lógico, é, as pessoas podem ter uma genética diferenciada e contrabalançar com as dietas. Mas eu não. Eu, eu como de tudo. Eu não tenho essa coisa de, de querer emagrecer. Eu acho que eu tô bem... Ah, lógico, se você, de repente, começa a sentir que as, as calças estão apertando, aí você modera, né? Tem que fechar um pouquinho a boca. A sua ascendência Ai... é qual, Elo? Oi? A sua ascendência é o quê? Ah, olha, tem holandês e portugueses. Que bacana, que ótimo E é. aí foi parar a família no Rio de Janeiro né? Bom, olha Meu pai é meu pai alagoano E minha mãe carioca Meu pai saiu de Alagoas, de Maceió Ele estava mais ou menos com uns 10, 12 anos E foi para o Rio E ficou estudando Aí foi para o colégio militar E aí conheceu, depois jovem, mais jovem Conheceu minha mãe E aí casaram Minha mãe é carioca com meu pai alagoano mas deu uma, um samba gostoso, né? Só que durou só cinco anos, porque eles depois se separaram. Eu tinha cinco anos de idade. E isso, para mim, foi uma infância um pouco triste, né? Porque eu gostaria de ter ficado com meus pais em casa. E por isso que eu acho que também eu é, tenho esse carinho com a minha família. Às vezes a gente passa por algumas ondas, né? Mas a gente sempre tenta é, regular, harmonizar, para que a vida continue junto com os filhos, né? E uma família feliz, né? Uma família... Conseguiu, feliz. né? Conseguiu. É, com 105 anos de casada, você está indo muito bem. Parabéns! Obrigada. É, tem que ter um pouquinho de paciência, né? A resiliência é um segredinho, né? que a gente tem que ter, não estourar por qualquer coisa, né? Sim. Esse diálogo, sempre um pouco de equilíbrio emocional também, é muito importante. É, e entender que nem tudo... É... Aliás, que nada é bom sempre, né? Ou é, muita é. coisa é bom sempre, né? Também se esse... fosse bom sempre, ficava enjoado, hum, não é? A gente vai é, ter, é. de vez em quando, para poder dar valor, né? Eu acho que é mais ou menos isso também. Tem razão. Olha, já que estamos falando aí dessa sua infância, dessa sua origem, eu sei que você trouxe aí alguns objetos pra gente. Bem bem oh, lá no fundo assim. do baú. É. Lá no fundo do baú. Então, a minha avó costumava muito usar esse, esse colar, um colarzinho, não sei se está dando para ver bem aí. Mostra e... aqui mais pertinho pra gente. Pode aproximar da câmera. Nossa, isso! Também colar bem antigo, de pedras, entendeu, e ela vivia com esse colar, então é, ela me deu, eu guardei e tenho recordações da infância, de vê-la com ele, lembro de momentos ele, ela usando, e também tem aqui um anelzinho que é de brilhante, é com um brilhantinho, é um anelzinho bem, mas bem mimoso mesmo, que minha mãe. Deu quando eu tinha 15 anos Fiz 15 anos A minha mãe me, me deu esse anelzinho Que até eu tô pensando De fazer um sorteio para minhas netas Porque não tem um valor assim O valor é emocional Então eu acho que seria interessante né eu Sortear entre as quatro meninas Nossa, vai dar briga É um solitáriozinho, né? É, um solitáriozinho Mas é que bem legal né? É e, bem e... Guarda esse tempo todo, né? O que você disse, é um valor sentimental. Você pegar esse colar da sua avó, você ainda usa ou não? Está guardadinho, é um tesouro mesmo. Não, às vezes eu uso. Eu acho interessante que ele ainda está... É moderninho, né? Não é uma coisa assim que grite, não. Agora, eu tenho um outro, uma outra... Um anelzinho de pérola, mas está no Rio. Aí eu não pude é, trazer para te mostrar. Gostaria até de mostrar que é um de pérolazinha que também eu ganhei da minha outra avó e um crucifixo também, que depois eu vou te contar o caso. Mas agora, olha, tem essa medalha que ficava no meu berço. Olha, ela está bem escurinha, que ficava presa no meu berço minha mãe me deu. É um e eu, anjinho, eu... né? É, são do... é um anjinho e tem uma criança junto, o anjinho por trás, tá vendo, abençoando a criança. Protegendo, ah, né? Que é que é que um é uma medalhinha de proteção para o bebê, né? Fica normalmente. Isso que incrível, né? É. E Mas esse aqui? É filha única, não, você é filha única? Não, eu tenho irmão. Eu tenho é. irmão. Eu sou Eloísa Eneida Eneida era minha mãe, que até é um poema de Virgílio, né? Que tem. E minha mãe colocou Eloísa, eu fiquei Eloísa Eneida e meu irmão, meu pai era Juarez, meu irmão ficou Roberto Juarez. Então, naquela época, usava-se muito colocar nome duplo, né? Então, eles tinham essa mania. Agora, aqui, eu tenho, não sei se dá para você ver bem, é um, é um convite da Rainha Elizabeth quando, é, no meu aniversário, dia 7 de julho, está aí até a data, ela no convite para a gente tomar um chá com ela no Palácio de Buckingham. Só que aconteceu que nessa data eu estava na Europa mesmo, que eu estava em lua de mel. Mas acontece que minhas tias, aliás, tias do meu marido estavam já preparando um aniversário para mim. E ela já, uma ficava num lugar de Portugal, a outra em outro. Então, se reuniram lá em... em em Guimarães, no Pedro dos Leitões, para é, fazer essa homenagem para mim, para é, comemorar o meu aniversário. E aí eu não tinha como né, decepcioná-las. Então, dei preferência à família do que ao convite, o que me doeu um pouco. Mas é, a gente também, depois que você se compromete, né, que vai é, fazer esse aniversário em um lugar, você não pode agora recuar... Porque tem uma pessoa é, célebre que está te homenageando também. Mas, enfim, foi um momento super engraçado, porque, o, na, na época, tinha até um, um jornalista que até brincou, no, é, falando assim: quem é ela para receber o convite, se eu nunca fui, fui convidado e eu sou um jornalista super famoso? Isso é, repercutiu entre as pessoas e você viu? Eu agora até me, me fugiu o nome dele. É o Embray Suede. Famosíssimo no país inteiro. Era, acho que teve uma época que ele foi o principal colunista social uh, do país, né? Numa época em que Isso. o colunismo social era o máximo do jornal, as hum. pessoas criavam o jornal, já iam logo na coluna social, ver os eventos, as grandes festas, né? Foi. Aí, depois, ele se arrependeu. Aí ele ficou mordido, é que ele, você foi convidado e ele não. E você desnobou o convite da rainha. Isso, ele botou assim. O título era assim, Elois noba a Rainha Elizabeth. Aí, depois que ele disse tudo isso, eu falei assim, bom, sabe uma coisa? Um amigo meu, que era amigo dele, convidou para nós jantarmos juntos. Aí fomos nesse jantar, onde eu levei o convite, aí ele acreditou, e ele ficou todo sem graça, mas olha, me, me elogiou, ficou todo carinhoso comigo e me deu até um... Sabe aquele terço grego, que é para tirar as tensões, que ele tinha com ele? Ele falou, olha, eu estou te presenteando para pedido de desculpas pelo que eu fiz. Mas aí já tinha saído a matéria, quem leu, leu, quem não leu, não leu. E como e foi é que praia. ficou, Elô, porque como é que você justificou para a realeza essa sua ausência, né? Porque é meio chato, né? Um convite da rainha a gente não costuma recusar, né? Foi através do cônsul, nós mandamos uma carta e o cônsul disse que ia conversar e pedir as... Não, não desculpa, porque ele... É, nós não, não dissemos que íamos, né? Nós não confirmamos. Foi, o, Recebemos e simplesmente o Consul falou: Não, eu vou agradecer o convite e dizer da sua impossibilidade. Então, foi mais ou menos nesses termos. Então, ficou tudo bem. E depois muito não bom. teve uma outra oportunidade para conhecer a rainha? Nunca, nunca mais. É, eu não pena. Mas eu tenho certeza. Não dá tempo, né? Ela está com 91. É, é. Mas eu tenho certeza que você, garota de Ipanema, teve a oportunidade de conhecer muita gente muito famosa pelo mundo, né? É, a gente teve, assim, algumas pessoas mesmo, é, a Oprah, por exemplo, eu dei entrevista para ela no Oprah Winfrey Show, foi um momento, assim, muito especial na vida, que ela me tratou como se eu fosse uma rainha, até, porque eu... Quando entrei, assim, tinha é, vários produtores me recebendo, me levaram para um camarim que eu achei que não era o meu camarim, que era o camarim dela. Falei, eu acho que é errado, não é aqui. Não, é aqui mesmo. Nossa, uma coisa linda. Tudo assim, muito, com muito capricho, com muita dedicação. E eu fiquei encantada, né? E, e aí eu dei entrevista. Aí na hora, até eu errei meu inglês, na hora tudo bitch Eu falei, bitch. Ela, don't, don't say bitch. It's a... Oh my God. E aí, o público todo riu, o auditório que estava lá. É, aí, e falar, inglês. Eu... É bom a gente explicar que o bitch e o bitch são, é são então a pronúncia, é uma pronúncia, é uma diferençazinha de uma letra e outra ali, e um quer dizer praia e a outra quer dizer prostituta. Então imagina é a confusão, né? Imagina Eu a aí o meu inglês do nervoso, você tá nervosa, tá diante de uma plateia enorme, personalidade, né? Como a, a Oprah, uma personalidade. E mais, mais que você lembra, assim, que te marcou um encontro, assim, com alguma personalidade mundial? Não, na, na realidade, a Oprah foi, foi a mais, assim porque outros que eu, que eu não tive assim, grande é, contato, não. É, tive alguns é, cantores, mas não foi, foi em programas de televisão que eu fui, até na Alemanha eu fui, mas são cantores da Alemanha que a gente nem conhece muito mas são, deixam de ser personalidade para o país deles, né? E o Japão, o Japão, eu fui muito bem recebida. É, nossa, no Japão, eles cantavam Garota de Ipanema. Foi muito engraçado. Eu fui quatro vezes para o Japão. Uma, eu fui representando o Brasil. Eu fui toda vestida de verde, amarelo, azul e branco, com um, um cocar, assim, enorme, toda fantasiada. E eram cada uma de um país fomos direto para Osaka, e era assim, é, o ônibus, eu me senti a Miss, né? que, é, que eu fui convidada tantas vezes para ser Miss, meus pais não deixaram, e eu falei, agora eu estou sentindo o um sabor de como que é ser Miss. E desfilamos né, no, no lugar lá de Osaka, e foi muito legal, eu até tenho fotos desse momento, foi um momento muito especial, né, com a bandeira, com as bandeiras dos países, eu me sentindo assim, muito importante representar o meu país, né. louco curioso, né, porque você é uma mulher linda que, enfim, é, ganhou o mundo pela, pela sua beleza, né, ah, cantada por, por grandes nomes brasileiros, e você fez Filhas Lindas, e Legal. tem muitas lindas, lindas também. Uma das suas herdeiras aí da beleza, muita gente conhece, que é a Tice Pinheiro, a Tiziane Pinheiro. Foi minha é. colega, inclusive, é, na Record é, também. É um legado que você é, deixa para elas, né? E a Tice é. meio que, não vou dizer seguindo o seu caminho, mas você é apresentadora de televisão até hoje, né? Você tem o seu programa de TV. Eu tenho e eu, quando a Tice se entusiasmou, para ser para área artística mesmo, foi quando eu fazia o programa Ela na Bandeirantes, que era diário, ao vivo, né? E ela ia comigo. Muitas vezes eu levei, porque eu sabia que ela adorava aquele ambiente. E quando dava, eu levava e ela ficava sentadinha assistindo eu apresentar. Uhum. Aí, logo em seguida, ela estava com seis para sete anos, houve uma, um teste para ver qual era a menina que ia apresentar o TV Criança. Aí ela falou assim, ah, mãe, eu quero fazer o um teste, eu quero, estou sabendo. Falei, então vai fazer. Ela fez, passou e apresentava esse, esse programa. Foi aí que ela tomou mais gosto né, pela televisão e fez algumas participações em novela, tudo. Mas depois, ela, com o jornalismo, ela seguiu realmente como apresentadora e hoje está na Record ainda, né, fazendo hoje em dia. E também o Canta Comigo Tim, que ela faz com o Rodrigo Faro e eu tô assim super orgulhosa porque eu acho que é tão bom ver a filha né seguir os passos da mãe. Eu tenho orgulho das minhas outras também, mas cada uma na sua área, só que a Tiz buscou o meu caminho. Sem dúvida alguma, sem dúvida. É, eu sei que você agora está passando por um momento, né, é, de saúde, um momento importante que você está tendo que dar atenção total à sua saúde, eu já vi uma entrevista você comentando, e por isso eu tô com a liberdade aqui é, de falar sobre isso também, que você descobriu um câncer na tireoide, você retirou os nódulos, era mais de um, né? E, uh, e aí, você fez um tratamento todo e tal. Como é que você está? É, já, já encerraram já essa, essa fase de, de tratamento? Já encerrou? É bola para frente agora? É um câncer super tratável e curável, ainda bem, né? É, mas eu tirei a tiroide toda, não só os módulos. Ele retirou totalmente, tanto que a minha voz, às vezes, dá, ainda pesa um pouco, fica meio. Estranho, eu me estranho falando. Isso foi agora, né? Meados de 2021 que você fez essa cirurgia. Né? É, foi agora, dois meses, né? E, e como pega um pouco as cordas vocais, então é, fica esse som meio estranho. Mas graças a Deus eu recuperei bem, só que eu tenho que fazer um acompanhamento. Então, de três em três meses, eles pedem para fazer radiografia, fazer uma série de exames para poder saber se tá tudo bem mesmo, se não voltou alguma coisa, que é muito difícil, mas pode acontecer. Mas graças a Deus, ele não dá metástase, né? Que a metástase é que é perigoso de pegar em outro órgão, mas eles disseram que quanto a isso eu ficasse, podia ficar tranquila. Que susto, né, Elo? É, foi um susto. Ah, né? um, e o sinalzinho ficou bem assim, sabe? Uma, um bem pequenininho, olha. Não sei se dá para ver. Porque é tão pequeno. É, já parece até a própria dobra do pescoço, né? É. É, é. O susto, antes disso, o susto é que foi muito grande. Porque na hora que eu soube, eu fiquei assim, meio baratinada. Eu falei, gente, o que, que é isso? Eu não sabia, não tinha nem... Noção do que pudesse vir a ser, né? E aí, é, me informando melhor e tudo foi acalmando. Depois que tirou, eu vi que a operação foi doutor Curione, até um médico muito conceituado, e depois que ele tirou, depois que eu fiz a cirurgia, já me tranquilizei mais. Depois, a odoterapia, eu fiquei muito apavorado porque me contaram mil coisas como era antigamente, porque agora você não fica mais dentro de uma sala em cobre, que é tudo de cobre, você ficava dentro, isolada. Eu me senti dentro um caixão, né? Aí eu falei, gente, como que eu vou fazer? Mas aí o médico, não, isso era antigamente, agora, ainda mais com a pandemia, você vai ficar na sua casa, dentro do seu quarto, bem isolada, só não tenha contato com o teu filho, com o teu marido, com o empregado. Falei, então, tá bom. E eu fiquei esses cinco dias isolados, pintei dois quadros, é, escrevi um livro, quer dizer, é, respondi num livro sobre, me conta a sua história, vovó, a minha filha, mais... a minha neta mais velha me deu, e eu fiquei escrevendo, escrevi ele inteiro, né? porque são muitas perguntas, mas eu dei conta, escrevi ele todinho. É, pintei esses dois quadros, arrumei meu armário, comecei a ler um livro, o Mundo de Sofia, e eu... eu... pode até vir uma biografia disso, é que você já tem livro publicado, mas, é. mas agora será que que animou para escrever mais essas memórias aí? Ah, eu acho que sim, eu acho que vale a pena, apesar de que o meu livro, o que eu fiz é, é a eterna garota de Panema ele já foi publicado, depois teve a segunda edição. Aí eu fiz em inglês, aí agora ele está prontinho italiano, mas eu, com o negócio da pandemia, eu parei porque eu tenho que buscar uma editora que possa editar ele italiano. Eu quero ver se... Porque a gente viaja muito né, no, no costa, no navio da costa, a gente faz alguns eventos lá eu já fiz a... Como é o nome do, do evento mesmo que eu Garota fiz? Senior. Garota Sênior. Garota Sênior, que são pessoas acima de 50 anos. A gente faz um concurso dentro do navio, que é um sucesso, né? Porque as pessoas acima de 60 já perdem um pouco a autoestima e a gente tenta fazer com que elas recuperem isso através do desfile. E elas falam, a gente faz entrevista com elas. E é um momento, sim, gostoso, né? Então, como é, é, é italiano, navio... Você tem esse público muito... italiano aí, né? É. E é muito bom. Agora, está até esperando ver se a gente consegue fazer uma viagem para o ano que vem, né? Bom, uma viagem marcada para Portugal, porque quando nós fizemos os 52 anos, 53 anos de casado, nós ganhamos essa viagem para Portugal, né? Aí o que, que aconteceu? Veio a pandemia, as coisas, e foi levando para frente, para frente. E agora, acho que ano que vem, a gente vai conseguir realizar o um sonho de poder rever Portugal. Tomara, ficamos aqui na torcida. É, eu quero lembrar o pessoal que a Elô, muita gente deve estar reparando naquele vestido ali atrás e não está entendendo o que, que é. É o objeto exclusivo para os membros do canal. Quem é membro do canal, quem apoia o canal, tem esse quarto objeto exclusivo num vídeo que a Ilô vai gravar só para os membros. Então, se você ainda não é membro do canal, torne-se membro. Essa é mais uma das vantagens. Tem três categorias aqui com as quais você pode colaborar para o nosso trabalho aqui no canal. Então, aqui embaixo tem seja membro Fica lá e dá só uma olhada como com um pouquinho você ajuda a gente, tem acesso a esse material exclusivo, além do nosso chat exclusivo para membros e do nosso encontro. Todo mês, toda a última sexta-feira do mês, tem um encontro dos membros do canal. Então, você que é membro, fica ligado porque vai ter um videozinho exclusivo para você. E, Elô, quero agradecer muito, me despedir aqui, dizer que foi uma alegria para mim e tenho certeza para todos conhecer um pouco mais da história dentro do seu baú de recordações. Muito obrigada, até o privilégio de poder conversar com essa grande jornalista. Quero mandar um super beijo para você e para Eduardo também, que é teu parceiro no jornalismo. Sim. E pedir a Deus muita saúde para todos vocês, viu? Fiquem bem. Um super beijo a todos que estamos assistindo com o um coraçãozinho da Elo Pinheiro. Ah, o seu coração aqui. <risos> um beijo enorme. Muito Deu obrigada, beijo. obrigada. Tchau, Eduardo. Muito obrigada. Gente, que maravilha! Mais um fundo do baú. Uma pessoa que eu queria há muito tempo já entrevistar. Fico muito feliz e você gostou? Deixa a sua curtida. Não esquece de deixar também aqui um comentário. Quem você gostaria de ver? No fundo do baú me fala que eu vou convidar, quem sabe o próximo vídeo não é com a pessoa que você escolheu. Muito obrigada pela companhia, se liga, aperta o sininho, porque quando tiver novidade você vai ser avisado. Até o próximo vídeo.